Por aqui, tá? É, estou muito feliz por você ter chegado até aqui. É, certamente, pelo interesse em saber um pouquinho mais sobre essa caixa de direção fantástica aqui, que equipa aí os carros é, da Renault, né? principalmente Renault Master 2015 em diante. Tá, estou aqui com essa caixa fantástica. É uma super caixa, tá? ela tem aqui uma, uma um, um corpo de válvula repare que é bem longo né bem extenso um, uma dimensão de, de de casco aqui ó enorme também o seu eixo robusto é tem que ser uma caixa macha né tem que ser uma caixa que aguente ali é, o trabalho dentro desse sistema da master no master. nós vamos proceder aqui reparo de vedação, tá? Troca aqui dos retentores é o que é de mais comum aqui dos nossos serviços, tá certo? Mas tiramos aí barulho quando é o caso, né? É, é, conseguimos aí até alguma peça de reposição quando acontece de se perder alguma, tá certo? O certo é que o reparo aqui é garantido, ok? Então se você é proprietário de alguma Renault, seja qual o ano for, Renault, Sprinter, Ducato, tá e outras vans mais que são equipadas com esse tipo de, de mecanismo que é composto de cremalheira e sem fim, é com a gente. É só enviar para a gente aqui e a gente presta aí o devido serviço. Eu reparo dessa caixa de direção hoje. Olha só um preço legal, legal mesmo um preço joia eu posso consigo fazer para você por 800 reais ok 800 reais fazemos, fazemos o reparo completo com garantia dessa caixa de direção então você querendo e precisando em algum lugar de nossa região sudeste tá certo você tem aí a moral e a preferência de nos enviar essa caixa deixa aqui embaixo seu comentário acerca da sua precisão necessidade que aí entraremos em contatos em contato breve breve ok e por esse vídeo forte abraço então pessoal beleza dando continuidade aqui na na finalização do, do reparo da caixa de direção jale é, gtec jale né que equipa aí os veículos da Renault Especificamente o Enomaster Master tá, seja fogão, seja caminhão, seja baú. de 2014 em diante essa caixa de direção. Ela presta serviço ali em dar assistência ali à direção desses carros, tá certo. Vou mostrar. Vou virar a câmera aqui e mostrar para você aqui, já finalizado, pronto para instalar. Esse mecanismo fantástico É uma caixa de direção que digamos assim É coisa de macho né É claro que existe caixa de direção com Uma robustez maior até Mas para equipar esses carros tem que ser uma coisa assim Né Com bastante resistência Um eixo assim Bem bem grosso né A cromagem muito bem feita, uma tempera legal Enfim, essa de direção aqui Ela está aqui prontinha para ser instalada Então é só o nosso cliente ali da Autoscape vir buscar Estamos aguardando isso aqui Tá certo, então se você tem aí Vans, né seja ela qual for De qual montadora for Mercedes, Peugeot, Renault, Fiat, Volts é só trazer para gente tá é só contactar a gente coloca aqui nos comentários aqui embaixo da sua necessidade whatsapp preferência que a gente vai estar adicionando e aí te oferecendo é, as maneiras como realizar esse serviço tá ok hoje essa caixa de direção aqui olha só que preço legal caixa na mão sem instalação a gente cobrou aí sabe quanto R$ 1500 só que não né é claro que a gente não pode estar onerando, correto. Apesar de os preços, o preço, esse preço não está ruim não. Mas essa daqui está saindo para ele por 800 reais, tá certo, sem instalação. Fizemos aqui o um procedimento da troca dos detentores, tá? Demos aqui um talento na pintura de uma, para promover uma limpeza melhor, né? E está aí prontinha para ser instalada Tá certo? Então precisando É só nos contactar Nos buscar aqui Tá ok? Marcar já ali Ok? Forte abraço!